Ok, estamos live, espero que nos estejam a ver e a ouvir em boas condições. Este é o nosso live dedicado ao tema Digital Business Transformation. Hoje temos dois convidados especiais, tenho o Jorge Cunha e a Vera Bospalma. Palma. A ideia é nós conversarmos aqui informalmente em torno de, deste tema, por isso nos comentários vocês podem deixar a vossa opinião e as vossas questões. O formato que vai aparecer será algo deste género portanto, coloquei aqui um comentário ao lado, portanto, à medida que vocês vão interagindo, vamos vendo uhum. os comentários que vão surgindo aqui no nosso live. E por isso está aberto a, a, a vossa interação. Então, em primeiro lugar, eu começaria por pa passar a palavra ao Jorge Cunha. Uh, o Jorge Cunha uh, é Managing partner da uh, IT TechBuzz. Uh, ele é muito conhecido pela analítica ser o master em analítica e, portanto, a transformação digital também passa pela analítica e pelos dados. Portanto, os dados extraímos informação para a informação nos ajudar a tomar decisões na estratégia, Jorge. Uh, bem, uh, antes de mais bom dia a Vasco e a, e a todos que nos estão a seguir, obrigado pelo convite. Realmente a analítica é, é uma das partes fundamentais também da parte de, de transformação digital. A transformação digital e transformação do negócio é realmente uma parte importante parte de estratégia, para onde começar, entretanto, teremos também a Vera, a Vera, a Vera também ao vivo. É, o que eu posso dizer é que se não fizermos e se não medirmos, nunca, e, e, e não aprendemos com isso, nunca vamos conseguir progredir na nossa estratégia digital. A estratégia digital, no que toca à parte de transformação digital, é, a transformação digital não é só uma, transma, não é só uma digitalização. Agora muito envolve em, em que toda a gente diz que digitalização é transformação. Não, a transformação digital é muito mais uh, do que meramente, a, um, digamos, a passagem de documentos e de processos para o digital. É uma parte também organizativa, é uma parte de liderança, é uma parte muito ligada a recursos humanos, porque se as pessoas não forem envolvidas nestes processos de transformação de liderança e de e de métodos de, de trabalho, eh, nunca vai ser possível eh, fazer uma verdadeira transformação digital. Vamos ficar pela digitalização e realmente não vamos ganhar muito com isso. Eu vi um estudo aqui, mais eh, cerca de em 2012, que tínhamos realmente eh, alguns dados muito importantes. Que era nomeadamente a perda das empresas das micro e das grandes empresas, de não fazerem, na Europa, não fazerem este processo de transformação digital, implicava uma perda superior a 600 bilhões de, de euros. E o impacto a fazer, portanto, daria realmente uma, uma mais-valia do dobro do valor, portanto, valores estimados pela Roland Berger. Portanto, fizeram um estudo com a Associação Alemã, que é a BDI, depois poderão, poderão ir ver em que diz que a transformação digital até 2025 tem, tem este impacto. Eu diria mais que a transformação digital, no fundo, uh, tem muita, há muitas definições. Se vocês forem ao Wikipedia e têm muitas definições, toda a gente fala sobre transformação digital. Eu costumo dizer que é, a transformação digital é, é algo que, que vai transformar a sociedade, vai transformar a, a, a forma como vamos tratar os dados, a forma como vamos tratar a própria privacidade das pessoas e da maneira como vamos fazer negócios. Isto porquê? Porque se a transformação digital for realmente é, um processo, um processo que poderá ter é, é, várias, várias vertentes, desde um por etapas, um ad hoc, o ad -hoc estamos a falar que existe uma necessidade das empresas em fazerem o em um processo de transformação digital, não é? em que vem uma oportunidade de uma digitalização de um determinado processo e aproveitam para começar por aí. Sim. É, existem. Existe, nesse aspecto, entre a Europa e os Estados Unidos, duas grandes distribuições diferentes. Enquanto nos Estados Unidos, tudo o que está referente ao marketing, e às vendas e ao Customer Experience, os americanos consideram-se uma verdadeira transformação digital. Na Europa, nomeadamente no UK, temos a transformação digital mais ligada a toda a componente da empresa. Ou seja, aos recursos humanos, à parte legal, à parte logística, a tudo o que impacta. E nesse sentido, a transformação digital, no fundo, é, é dar uh, outras ferramentas às pessoas, pôr as lideranças a trabalhar de uma forma mais horizontal do que vertical, para poderem trabalhar e decidir. E aqui a analítica tem um processo-chave. Há um exemplo uh, de hoje que muitas empresas que estão no século passado e que não fazem, que é o abuso do e-mail. Qualquer coisa mandam o abuso do e-mail, não é? uh, uh, Geralmente eu já apanho e-mails com 50 pessoas. E depois quando se esquecem de mais uma. É verdade, é eu para todas <risos> e eu para todas pessoas, uma só. É é. é é. é é já que fala. falas nisso, uh, estava-me a lembrar aqui de uma coisa e tu deves ter uma percepção disso, que é, uhum. há aqui uma questão super básica relacionada com a analítica e dados, e, e portanto, sem isso, não conseguimos fazer nem o primeiro passo da transformação digital, quando não temos dados, e há aqui uma primeira uhum. questão super básica que eu te pergunto, esta questão pode focar, que é, da tua experiência, as empresas usam, ou aliás, têm o analytics ativado no site e consultam os dados? Este é o primeiro passo mais básico. Qual é a tua este experiência? É... Geralmente, que a analítica do site, que é uma coisa básica, como tu dizes, é entregar às equipas de tecnologias de informação. E... e a gente sabe o que é que acontece a partir daí. A partir daí, ele fica instalado de uma forma que o marketing não consegue tirar dados de forma conveniente. Aquilo está guardado na, na, nas tecnologias de informação e desse aspecto, embora as tecnologias de informação são necessárias, todos os seus técnicos são excepcionais, mas não ser, os dados desse aspecto não devem ser governados, não devem ter a, fino, a finalidade só de, de estar dentro de, do mundo das TI's, no fundo. Uhum. Uh, e o que se passa é que depois fica, fica tudo muito básico, ficam, só, ficam a saber o que são das pessoas, o número, o, número de, o número de sessões, o número de PGI e muito, muito pouco do que isso. A parte de comportamento humano dentro do site não, não sabem, porque não foi configurado. A pessoa que estava ligada à parte de tecnologia de informação não está para aí virada, porque não é esse o âmbito dela, não é? Mas a parte do marketing geralmente tem esse. tem esse, digamos, esse know-how. Okay. Okay. Que querem saber mais e mais e mais resultados. Eu já agora queria passar também aqui a palavra à Vera. Uh, o que é que, qual é a tua opinião sobre a transformação digital? Estamos no caminho certo? ou ainda falta muito para lá chegarmos? Olá, um, antes de mais, obrigada uh, pelo, pelo convite para falar sobre, sobre este tema da transformação digital e ironia das ironias, eu já tive aqui uma dificuldade técnica, Mas <risos> para não ligar, ninguém ótimo, ótimo. Isto, a tecnologia é fantástica, mas às vezes prega-nos algumas partidas. Uh, portanto, olha, retomando aqui a, a tua questão, Vasco, um, se estamos no bom caminho. Um, eu acho que sim, eu acho que sim. Uh, há muito trabalho pela, pela frente. Uh, estamos, neste momento, a dar os primeiros passos uh, naquilo que diz respeito a. a aos negócios e uma série de empresas que, que enfim, que já, já começaram a, a dar os primeiros passos, mas acho que existe um longo, longo caminho a, a percorrer um, em, vários, em vários aspectos e, e a proposta é precisamente falarmos falar sobre isto, não é verdade? Olha, uma pergunta super básica. Qual é a diferença entre transformação digital e uma empresa começar a utilizar o marketing digital? Não é a mesma coisa, se calhar muitas empresas pensam, fazem umas coisinhas de marketing digital, pronto, já fizemos a transformação digital. Uh, exato. Uh, Pode-se pensar, pode pensar por aí, não é? Uh, mas, efetivamente, são, são muitas as diferenças do que fazer campanhas, uh, por exemplo, utilizar as redes sociais, uh, fazer campanhas de e-mail marketing, uh, etc. Ações relacionadas, efetivamente, com o marketing digital. Mas, quando se fala em transformação digital, vamos muito para além disso. Um, ou seja, estamos a falar de um ecossistema uh, global em que, em que estão inerentes vários, vários desafios de, de uma organização e isso mexe com, com estruturas, com, com pessoas, com, com sistemas a utilizar, uh, com a própria forma como as pessoas uh, lidam com a, com a tecnologia, um, certo? Uh, Jorge? Se calhar, agora a palavra. Ah, ok, eu, eu, eu diria que. Ah, pronto, isso, é, um, isso é, um, é uma pequena etapa, não é? A parte do marketing digital é uma pequena etapa, que, no fundo, de eh, um. Deveríamos começar, eh, se calhar, com um ponto mais, mais crítico, que é o workplace. A pessoa, quando a uhum. um trabalho novo, o que é que ela tem à sua espera? E isso já é, é, é, começa a ser uma transformação. Poderá ser uma transformação digital, não é? Se houver um setup do, do, do próprio empregador para dizer: olha. Tens aqui a tua, rede, a tua rede comunitária em que podes interagir e saber as factas de quando, como é que nós todos funcionamos, qual é que é a política da empresa para determinados aspectos, quem é quem, dentro é da organização, quando tu quiseres ir tirar, por exemplo, umas férias, deves falar com esta zona e deves usar este, este item aqui da nossa rede interna, da nossa rede comunitária. E, e isso começa logo pelo, pela definição do que é que é um workplace do futuro, não é? O workplace do futuro é digital. Não é? Desde a pessoa trazer o seu próprio dispositivo para dentro da empresa, uhum. já está a mudar e muito... As, ainda ontem estávamos a falar, eu e a Vera, sobre o WhatsApp, não é? em que uhum. muitas, muitos funcionários da empresas já funcionam pelo WhatsApp, é? comunicar com pequenos dados, pequenos estados, pequenas atualizações e, e trazer isso para dentro das organizações, quer dizer, isso já estava dentro, as organizações dizem: ah, mas eu não quero cá o um WhatsApp, não, o WhatsApp já está dentro da, da organização. A organização tem que se adaptar, tem que modular, no fundo, ser um facilitador do trabalho que as pessoas vão desenvolver. Porque se as pessoas não tiverem um trabalho fácil, vão dar chateadas, vão dar desmotivadas. Portanto, o, o trabalhador, como eu não um Easy Life, para fazer determinadas tarefas, ainda, ainda há pouco tempo estive numa organização e a comentar isso. Mas nós já fazemos isto de diferentes maneiras e não há maneira de eles começarem a fazer este determinado processo. E eu perguntei, o processo é fácil? Não, eles têm que ir aqui, depois têm que ir ali, depois têm que ir ali para Isso é um grande obstáculo. Começa logo por aí. Isso é um grande Mas obstáculo da utilização da ferramenta. Portanto, se nós, estamos, se nós próprios dificultamos a utilização destas ferramentas, sendo digitais ou não digitais, realmente são digitais, impacta muito eh, no, no, no trabalho e nos objetivos que, que são lançados ao trabalhador. E uma coisa bizarro. que eu noto muito uh, também é que, a maioria das empresas, estou a generalizar, claro que há empresas que, que, que usam estas ferramentas, mas a maioria das empresas, na minha experiência, não usam aqui duas ferramentas também importantes, além da analítica e todas as outras ferramentas, que é a ferramenta de uhum. colaboração, como um o uhum. com um Facebook Workplace, ou uma Exatamente. ferramenta de Exatamente. colaboração diferente de e-mail, trabalhar com e-mail é um caos, não é? A ferramenta de trabalho Exatamente. dentro da empresa, não Exatamente. deve ser. E um CRM, a maioria das empresas não uhum. utiliza CRM. E portanto, e, e estas duas ferramentas dificulta a transformação digital, não é? Pelo, pelo que vocês estavam a dizer um bocadinho, neste processo. É neste processo. Não sei se a Vera quer, quer. <risos> <tomar risos> <sem, sem risos> ver. okay. um, portanto, isto é, é um ponto crítico, sensível, mas por outro lado que, que onde há muito para explorar e muito para dizer. Um, efetivamente, quando colocamos esta, esta questão, quando trazemos essa questão uh, para cima oh, da bem, mesa, interromper. Aproveitando diz. o que tu vais dizer, o Márcio um, deixou aqui um comentário no Facebook, que estou a passar aqui no vídeo, que diz Existem algumas ferramentas base que consideram relevantes okay. para esta transformação digital? Portanto, já que estamos aqui a puxar este assunto. Bem. Bem, eu podia, uma ferramenta colaborativa dentro de empresa é essencial uh, e é uma coisa muito básica. Há muito conhecimento, eu falo nisto, é um conceito que eu... Não, eu acho que não inventei porque já existia e sempre houve, que é o conhecimento silencioso entre as organizações. Há um conhecimento uhum. que não é transmitido a ninguém e que estas ferramentas colaborativas, sendo o Slack, sendo o Orplex ou outras, ou o Yama, se quiser, portanto, porque há várias, portanto, depois tem que adaptar, ou, outras que tem, mudam parte parte que são projetos, tem que adaptar a uhum. cada, cada branca e a cada atividade, que é aquele conhecimento dos mais experientes ou os jovens que estão a entrar agora no um mercado de trabalho. Ora, os jovens, sendo ágeis por natureza, vão usar as ferramentas melhor que ninguém. São ágeis, já nascerão um pouco o dedo em tantos praticamente, tanto que será muito simples. Nós temos o, o chamado conhecimento silencioso, que é quando vamos, por exemplo, a um cliente. Eu estava a falar com um colega da, da, da Irlanda, um amigo da que ele diz nós, às vezes, antes de irmos para o cliente, que é o nosso primeiro cliente, nós ainda não conhecíamos, perguntamos dentro da organização quem já teve contato com aquele cliente. E, às vezes, antes de ir para o cliente, já sabe que ele é meticuloso em determinadas áreas e gosta de determinados padrões antes de chegarmos verdadeiramente à organização. Portanto, este conhecimento silencioso é uma mais-valia enorme até em termos de recursos. Porque às vezes há pessoas que estão à procura de novos desafios dentro da organização. A organização, hoje em dia, se não der desafios aos seus colaboradores, vai perdê-los. Vai ficar com as pessoas que não estão motivadas, não é? Ou porque não, nunca foram motivadas e nunca foram estimuladas a fazer e a ter mais conhecimento. E as pessoas que querem ter novos desafios não conseguem entender estas organizações porque eles pensam que a organização é uma coisa estanque e aquilo é o um mundo e o mundo gira à volta da organização. E nós sabemos que não é assim. Não é? As organizações são muito dinâmicas. Hoje a pessoa está a trabalhar num, num determinado projeto, amanhã quer outro desafio. É claro que às vezes não é possível de uma forma rápida fazer esta trans, transfusão ou transformação do próprio colaborador. Uhum. Mas, havendo conhecimento que existem outras oportunidades dentro da própria empresa, através das ferramentas colaborativas, vai ajudar esse colaborador a se tornar mais útil e mais motivado. Sem dúvida. Portanto, respondendo ao Muito mais, bem. ferramentas colaborativas, essencial, não é? Eu gostava de acrescentar aqui neste, neste tópico, uh, aqui estão, estão uma série de, de questões associadas, uh, a questão da colaboração, do conhecimento, uh, portanto, de todos estarmos informados do que é que se está a passar e sem dúvida alguma que a utilização do CRM é fundamental no, nos negócios. Portanto, onde temos toda a informação do que é que está a ser feito, das oportunidades, dos contactos do histórico da relação com o cliente. Eu diria que sim, que esta é uma das ferramentas importantes para, para os negócios, para, para as empresas e para o seu bom, bom funcionamento e com um bom contato com, com o cliente. Uh, para além disso, uh, e porque estamos aqui a falar de pessoas de transformação, de novos colaboradores, uh, os colaboradores mais digitais, vamos lhe chamar assim, uh, mas não obstante existem outras, outros colaboradores que mais ou menos digitais, eu, eu não gosto de analisar, mas, mas, mas enfim, uhum. uh, que às vezes existem pessoas dentro das organizações que podem não ter estas skills Uh, estas competências uh, digitais, que é outro tema importante que devemos abordar, uh, se tivermos tempo uh, neste, uhum. neste live. Uh, Espera, agora porque uma... é aquela imagem que enviaste? Uh, ah, boa, boa. aquela imagem Sim. que as pessoas com tecnologia para ilustrar -te Exatamente. que é aqui a base Muito central é? é da transformação digital. Penso que vai em conta o que estavas a dizer. Exatamente, portanto é uma tríade, uh, eu gosto de chamar assim, uh, que nós não podemos perder o foco das pessoas, porque para mim transformação digital é muito mais do que tecnologia, tem a ver com as pessoas e com a transformação da, das pessoas e esta transformação passa muito por novas formas de comunicar, de, de trabalhar, de lidarmos com a própria tecnologia e isto vai muito para além do, do uso das ferramentas, certo? E, e acho que... De, uh, existe, um, existe um conjunto de ferramentas de, de aprendizagem social, de colaboração e, e eu próprio aqui também no, no Digital Learning uh, procuro também fomentar a utilização dessas ferramentas, seja a nível interno, dentro da própria organização, uma espécie de, de comunidade, por exemplo temos o Yamar, existem outros até pode ser um grupo no, no Facebook ou seja, para partilha de... de, de é isso acontece de informações. naturalmente, Estou Criam grupos no Facebook, <risos> exatamente, Ai, e, mesmo é. as pós-graduações, as formações, é automático. Exatamente. WhatsApp, grupos do WhatsApp, é, é, é uma ferramenta mas que... que funciona, mas que funciona. É. E, e, e não querendo monopolizar aqui o, o, a conversa ou o debate, mas o, o Jorge estava a falar destas, destas ferramentas há pouco e da questão de, ok, estas ferramentas são importantes sim e, uh, para todos estarmos informados, para comunicarmos mais e mais, mais rápido, certo? Uh, para sermos mais produtivos, mais ágeis, mais flexíveis, mas também temos que ter o cuidado de, de, de, de enfim, não abusar às vezes uh, desta, destas tecnologias e de Queremos a resposta aqui e agora e também temos que respeitar o espaço e o tempo do, dos outros colaboradores. Uh, e, portanto, Ora, também bem, é importante O comentário é do Helder Pinto, que é, vai uhum. encontro estamos do que estás aqui a chegar, que o mais importante é o mindset, não é? Ele diz é, que o primeiro passo da transformação digital passa pela mudança de mindset dos empresários. Encarar o digital uhum. como um pilar estratégico, uh, sem estratégia e envolvimento não é possível a digitalização. Portanto, uh, uh, resumo isso o que estávamos aqui a dizer, aqui o comentário do Helder Pinto. Sem dúvida. Sim, mas é muito mais que gostava só de acrescentar, porque acho que é um é bocadinho mais que a digitalização, não é? é, é mais... Porque o termo de digitalização eu não, não gosto muito só, porque a digitalização é só um processo no meio da transformação. Eu também não gosto é... nada desse termo. Pronto. <risos> é o que eu E uma questão. É necessário formação do, dos diretores, eu, dos empresários, deste do mindset? Exatamente. Ou como é que ocorre esta mudança? Porque nas empresas mais antigas ainda não existe hum. este mindset, não é? Bem, eu acho que... Eu, eu sugerei aqui duas, duas opções. Uma, ou, tanto a formação é essencial. Mas vamos ter sempre o problema da adoção. Portanto, a adoção por parte dessas lideranças que são mais, mais avessas à tecnologia. Eu sugeria que pusessem junto à administração alguém ligado à digital. Okay? Para tentar acelerar o processo. Por, porquê? Porque ainda outro dia estava num chief futuristic officer e às vezes estava estavam a dizer se realmente valia a pena este chefe do futuro estar junto do destas organizações mais eh, adversas mais à, à tecnologia. Eu diria que sim, porque, porque, porque é mais fácil estar ao pé de alguém que nos vai dizendo as vantagens do que eles próprios estarem a fazer o caminho, que muitas vezes não apanharam, portanto, não apanharam, as conversas geracionais não são as mesmas, portanto é visto como, de uma outra forma. As vantagens têm que ser alinhadas, a parte da organização herábrica não pode ser a mesma e há uma coisa muito importante. Um, isto com, com empresas antigas. Eu costumo falar, e é um caso muito conhecido, que é da Rolls Royce, dos motores, não é? em que eles deixaram de vender motores e passaram a vender horas de motor. Portanto, é um caso. Portanto, deixaram de vender motores às companhias aéreas para passar a vender horas de voo, horas de voo dos motores. Portanto, é um daqueles casos e assim, isto nunca vai acontecer, não, já aconteceu, portanto... E com outras organizações, isto para trazer aqui algum caso de estudo, como a Kodak, não é? Que dizia que o uhum. suporte magnético, esqueçam que isto não vai vingar, isto é uma... E vimos o que é que aconteceu a não é? O ADAC seria, se tivesse feito a sua, o seu caminho para a inovação e para a transformação digital, já teria também lá chegado e tinha, aliás, as, as maiores patentes, mas nunca temos naquele campo digital atenção da acabar diga-se diga em banda da E temos também outros casos como a, como a Nokia, não é? Mais, mais uhum. recentes, talvez. Por exemplo. Uh, Jorge, eu diria que tu estás a, a focar um ponto essencial que tem a ver com integrar a estratégia digital uh, na estratégia geral e global da, das empresas. Uh, porque eu acho que este, de facto, é, é o primeiro, primeiro grande desafio um, e sobretudo quando estamos a falar de, de empresas com menor grau de maturidade digital um, e portanto eu acho que esse é um primeiro passo assim como criar uma cultura digital um, e que efetivamente uh, criar, uh, criar programas que, que levem uh, efetivamente a, a uma mudança de, de mindset porque muitas vezes é, é disso que se trata e mudar mindset não é... Não acontece de um dia para o outro, um, hum. mas, mas isto, existem alguns, alguns passos que, que devemos percorrer, nomeadamente a questão da, da formação, sim, uh, por exemplo, ir a eventos relacionados com, com estas matérias e já agora uh, posso uhum. citar o Business Transformation Summit da SEGOC, da uh, uhum. por exemplo. <risos> Uh, existem alguns uh, eventos relacionados com estas temáticas, mas, mas eu diria que, que é um evento único. Não percam em 2018. É verdade, Vasco, é verdade. Uh, faz todo o sentido, não é? Jorge, avança, avança. É, quer dizer, é, só tem, eu acho que só tem a ganhar, porque ao contrário das grandes empresas que têm grandes estruturas por trás, físicas e não físicas e de equipamentos, com é, o acesso às clouds e, que, e às assinaturas que são relativamente económicas para estas pequenas empresas do software as a service, é, penso que é um ganho, é um ganho não só de, de utilização, porque vão comprar licenças de utilização para realmente pessoas que estão mesmo utilizar os produtos, não é uma coisa que vamos comprar e depois logo se vê que é para quem é que vamos distribuir. Uh, vão ter esse cuidado, de, com uma subscrição e com base no número de utilizadores, um, vão ter esse cuidado e as empresas pequenas têm vantagens. É? Uh, eu falo também porque eu tenho uma, uma pequena e eu tenho aqui dois ou três pacotes também de subscrição, um, subscrição digital, porque é mais válido. Vale. Por exemplo, eu tenho um Office, eu não, eu não comprei um Office, não é? comprei uma licença de utilização como toda a gente compra, é? mas mensal, em que vou pagando e as atualizações vão surgindo e eles vão largando serviços, muitas vezes. Pelo menos agora para, para também terem mais utilizadores, para não dar mal. Passando, passando, passando Mas são coisas económicas, não são, não são é, coisas muito... Portanto, se eu não tivesse já teria que ter comprado, pelo menos, três pacotes de Office, não é? e assim vou pagando uma má de equipatia, que é, pronto, não tem nenhum problema, ele instala, se atualiza, vou, vou ficando atualizando, vou trabalhando com as ferramentas mais recentes, o que me dá uma vantagem competitiva em relação a quem não faz, em que compra o pacote e depois não atualiza, e compra quase dois anos de subscrição, além de a segurança dos dados, é muito mais eficaz do que ter um servidor em casa e estas microempresas normalmente não têm, não fazem. Ou seja, a perda de informação por parte dessas empresas é um risco que têm, que é enorme, enquanto. Não só pelas instalações físicas que geralmente não têm, podem não ter todas as condições necessárias para ter um servidor, por exemplo, com uma água é cidade, sistema elétrico, etc., como também se está tendo cloud. É possível depois ter os backups feitos automaticamente, 24 7 acessem em qualquer lugar. Tem vantagens, são mais as vantagens do que as desvantagens, do meu ponto de vista. Vera, queres acrescentar? Hum, eu eu concordo, concordo contigo Jorge, claro que são muitas as vantagens, até porque o futuro é digital uh, e o futuro já, já chegou uh, e portanto só as empresas, as, as PMEs só têm vantagens em aderir e fazer parte desta, desta transformação uh, digital, porque tudo se passa no digital, ou quase tudo, uh, e, e não, podem ficar, não podem ficar para trás. E é algo que é incontornável, eu diria, que não, não podemos ficar não, não podemos de fora. Eu, di, eu diria, não sei se o Vasco quer pôr aqui outra questão, eu, eu acho que é muito interessante também ver aqui. Houve aqui um paradigma que há anos atrás toda a gente colocava o, o SAP. Não é? O SAP era um sistema de. acho que toda a gente conhece estas merdas e grandes empresas e houve empresas que faliram por ter o SAP. Não é? Portanto, isto para chamar a atenção da análise do risco de determinados investimentos. Uhum. Um, queremos que o digital, mas o digital tem o custo, tem um custo de plataformas é? e, não, e às vezes se calhar não se pode ter um Salesforce, não é? Mas pode ter se calhar um zoo, ou um outro sistema de CRM na cloud mais em conta, que se desfaz menos eh, os passos iniciais que a organização tem que fazer. Portanto, é muito, é muito, é muito importante ver o impacto nas pessoas, nos processos e, e na organização. Porque comprar alguma coisa que nos vai tirar dinheiro ao negócio, é, é trabalhar não para o negócio e para o, e para o futuro da empresa, mas sim para as ferramentas. Também é preciso ter um bocadinho de atenção nesse aspecto, porque acho que às vezes as empresas deslumbram-se uh, com esse tipo de situações, no uh, meu ponto de vista. Eu, eu ia acrescentar, Jorge, desculpa Vasco, eu ia acrescentar que esta questão das ferramentas atualmente existe uma multiplicidade de ferramentas e um dos um dos passos para esta transformação digital passa por analisar quais é que são as ferramentas que fazem sentido, quais as tecnologias, porque existem muitas agora. É preciso adaptar e ver qual é que é a tecnologia ou as ferramentas que fazem sentido para cada negócio. E lá está, não podemos ficar deslumbrados com tanta tecnologia que nós temos à nossa disposição, mas, por outro lado, perceber qual é que faz mais sentido para cada negócio e para cada situação. Uhum. Eu acho que, no meio disto tudo, uh, uh, puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, acho que deveriam sempre definir objetivos, medíocres O aquilo que corre menos bem, porque às vezes o problema também é que as organizações não avançam, porque querem fazer tudo 100% bem, e isso não existe. Porque as pessoas podem não estar adaptadas, não têm informação. É, isso, e isso é uma grande verdade. e Conto muito isso. É, e quando o problema é que eu vejo, isto é cultural, isso é nosso, português, tipicamente, porque os espanhóis logo não falam. E depois fala... estão há 5 anos para ter o site mobile e não têm. Ou Exatamente. há 5 anos para criar vídeos e não criam vídeos, não é? Sim, o que se passa, o que se passa, que se passa que estás a dizer, é a perfeição é inimiga do, do, de começar a fazer. Porque assim, uhum. o que nós começamos a fazer, é, é, o que vamos ter depois é que vamos ter que apreender durante esse processo que se estivermos só preparados para o fazer, só continuamos 100%, vamos ter que fazer esse processo de aprendizagem e às vezes os caminhos que se tomam são outros. É claro, se o nosso concorrente começar a fazer uh, esse processo, mesmo não esteja 100% bem, mas vai fazendo e vai melhorando e vai... E aí estamos a falar de plataformas de, de metodologias ágeis, não é? Em que eles podem encarar os processos digitais e projetos digitais de uma forma diferente. Portanto, à medida que vão fazendo, vão avaliando e vão e vão criando, chamado roadmaps ou versões da própria aplicação em que a versão 1 vai ter estas funcionalidades. A versão 2 já pensamos ter isto, isto e isto. Mas, às vezes, quando chegamos ao final da versão 1, as coisas já mudaram tanto que já, já, a versão 2 já não vai ter aqueles aspectos, mas vai ter outros. E o que se passa com as empresas é que querem ir logo direto para a versão 2, e quando chegam à versão 2 o mercado já mudou, os produtos já mudaram, e quando lá chegam já é tarde porque já, já alguém já está muito mais à frente. Uh, e o tempo, tempo ser importantes a componente de, de tempo, de rapidez, agora ainda é muito mais importante. As coisas passam-se muito mais rápidas, a uma velocidade atrás. Ou seja, eu não espera por ninguém. Não vou não estar não à espera de alguém. Porque olha, eu estou aqui à tua espera que tu faças o processo de, de atualização para o digital para depois começarmos realmente o nosso processo. Uh, isso não se passa. Isso é uma coisa do que passado. Quem está lá está, quem não está, estivesse. Uhum, muito bem. Olha, eu estava aqui a, a, a pensar no seguinte, que é também da minha experiência na, na área digital. Portanto, tenho um contacto muito grande com empresas, especialmente com pequenas empresas. Um, e a, a experiência que eu chego, em alguns casos, é aquilo que me dizem as pessoas que vêm à formação, dizem, muito bem, ok, isto é fantástico, o problema vai ser implementar isto na empresa, porque não têm essa visão. Isto especialmente em empresas mais antigas, curiosamente em empresas maiores, em startups, o negócio que estão a começar, isto não, há, não é um problema. Uh, e da minha experiência também, uh, é que mesmo quando estou a dar apoio a empresas quando são grandes, é muito mais complexo fazer acontecer coisas simples e às vezes não chega mesmo a acontecer porque o processo é tão lento e acaba por não acontecer. Eu acho que isto também porque, primeiro, não existe a cultura do digital ainda nas organizações que vem da geração anterior. Isto não tem a ver com idade, tem mais a ver com visão, essencialmente. Sim. Sim. E, portanto, ainda não existe. E agora, eu acho que estamos também numa fase de transformação. Eu senti muito este ano as coisas estão a se falar muito depressa e talvez nos próximos dois, três anos, quem ainda não entrar neste processo de transformação ou vai desaparecer ou, ou vai ficar numa posição bem diferente daquela que está hoje, que se calhar já está a descer. Hum, entretanto, temos aqui um, um comentário hum, do Márcio Miranda, está muito interventivo. Ele diz: a nível de exemplos, que empresas nacional e internacional consideram que está no caminho certo da transformação digital, ou que pode ser considerado um bom caso? Estou se a lembrando a, algo é, neste momento? É sim. e o um internacional, transformação digital, em termos de processo, eu, há bocado, estava, estava a nomear, realmente, a Rolls-Royce, é? uhum. que é uma empresa tradicional, que fez uma excepção grande, não é? porque um modelo passou de ser de vender o produto para vender um serviço. Portanto, isso é o é que eu acho que é o que vai acontecer no futuro. Portanto, vai deixar de haver produtos, vai passar a haver serviços. Uh, mais serviços. Aliás, é curioso Sim. que no software isso aconteceu alguns anos atrás, não é? Sim, já aconteceu. Ou seja, passamos a pagar uma mensalidade que inclui atualizações e mais uma série de coisas. E o software as a service, como estava a dizer. E o que está a acontecer, vai acontecer com a parte também de automóvel, como nós estamos a viver, vai ser idêntico. Na minha perspectiva, vamos todos deixar de conduzir e conduzir vai ser um luxo. Portanto, quem vai poder conduzir daqui a uns olhar, 20 anos, Vai ser aquelas pessoas que têm comprar um carro específico, porque o resto vai ser um transporte público normal, que se a gente chega lá, diz qual é que é o, o destino e aquele carro leva-nos a nós e leva uma série de pessoas atrás. Olha, estou ansioso que isso aconteça. Que é, Eu simplesmente quero deslocar ponto A, ponto B, então quero ter uma app em que vem um carro com condição autónoma, apanha-me aqui e leva-me ao ponto B e eu não tenho que conduzir. Já estou falar. É excelente, é excelente. Olha, está agora. A Uber para lá caminha, não é? Sim, sim. Desculpem, a propósito de falar. Os seus do último evento. Sim, sim, sim, certíssimo. Mas estava agora aqui a lembrar-me de um exemplo concreto que eu própria já me tornei utilizadora, porque é fantástico. Um, a parte da Uber, Cabify, etc. Aliás, uh, citando a, a Uber, uh, já aí alguns termos, ou eu lembro-me de em preparação para alguns textos do, do Business Transformation Summit, uh, recordo-me de haver um termo que era a Uberização dos negócios. E, portanto, só para termos aqui a uh, ideia da, da escala que que isto pode, pode atingir, que é os novos termos que surgem decorrentes desta transformação. Mas o caso que eu me estava a recordar uh, tem a ver com o DriveNow. Uh, não sei se conhecem, se já utilizaram, uh, que, uh -huh. e dia diz o DriveNow uh -huh. diz, uh, diz a utilização da E-Coltra, a, a, a, a moto elétrica que existe aqui por Lisboa, uh, e portanto o DriveNow, que são... Temos à disposição carros sem condutor, portanto nós somos os condutores e através de, da aplicação nós selecionamos e vemos onde é que estão esses, esses carros disponíveis na zona geográfica, reservamos através da aplicação do telemóvel, chegamos ao pé do carro, carregamos a abrir porta, mais ou menos, não é? E, portanto, iniciamos a nossa, a nossa viagem até o ponto que, que nós quisermos. E, e eu diria que isto é fantástico. Eu estou fã. Muito bem. Olha, eu agora queria-vos, acho tinha aqui mais outro comentário uh, do Helder, uh, do, do que respondeu ao Márcio, e que diz, uh, Márcio, não sei se ajuda, mas a Josefinas, é uma empresa portuguesa que nasceu com o Mindset Digital, e hoje a cartas em todo o mundo, em parte graças à sua abordagem digital. Uh, sim, Josefinas é até um bom exemplo, mas lá está, é daquele tipo de casa de uma empresa que já nasceu com esse ADN digital. Pois, exatamente, sim. Um, é mais pronto, fácil, é aí, aí por, por necessidade que isso acontece, é. não é? Por eu, acho que, e por mais eu acho temos aquelas, um né? que temos uma empresa internacional que a transformação digital, que, que acho que é muito inovadora é, e agora vai sofrendo naturalmente mais, é, porque a transformação digital não começou só agora, bem, embora o ter uma base comece agora, mas é, Estamos a falar também de inovação e de incorporação de inovação, de, de inovação em, em termos digitais. Eu acho que Simples fez um belo, um, belo, um belo trajeto nas nossas caixas multibanco, em que podemos fazer tudo, que era uma uhum. coisa que, Muito a nível da Europa, não era possível. Eu lembro-me de, de falar com alguém da Simples, um, o meu amigo João Tunes, não sei se ele está, está a ver ou não, que ele dizia, nós quando tivemos que ir para a Europa com a uniformização dos pagamentos e das caixas motivantes tivemos que tirar algumas funcionalidades. Porque havia muitos países que não estavam adaptados e com tantas funcionalidades como a CIBS faz a nível de Portugal. Portanto, acho que a CIBS fez um, um trajeto e tirar, de continuar a fazer esse trajeto, porque as mudanças não param, não é? E, e, e é isso mesmo que funciona assim, para não morrer, e as empresas que sobreviveram até agora. Uh, foram frutos, também, dessa transformação e inovação, uh, inovação que foram fazer ao longo dos anos. Tenho uma Mas pergunta é difícil você para vocês. Vai, portanto, é estamos a chegar ao final, <risos> portanto, eu vou se fazer aqui é uma inspirada. pergunta e, e depois vou vos deixar para vocês deixarem, enfim, uma espécie de tópicos ou, ou dicas finais que queiram uhum. dirigir, enfim, em jeito de resumo também. É. Uh, então, uma pergunta difícil. Colocaram no grupo, foi, acho que foi em consequência da Vera ter partilhado num grupo Uh, uh, este live, então um, perguntaram sobre a, a realidade aumentada e realidade virtual e também, creio que mais do que isso, a inteligência artificial, que impacto é que tem no Business Transformation, portanto, inteligência artificial, realidade Muito aumentada bom. e realidade virtual. O que, que é que devemos considerar, sendo que, que estes três são, são áreas novas, emergentes, portanto, vão dar os primeiros Se passos. Se começar, posso começar. É, então, é... Jorge, a palavra é tua. Bem, começando uh, se calhar pelas duas realidades. As duas realidades, virtual e aumentada, são, são ótimas para vários tipos de negócios e, e vão ser aproveitadas com certeza, ainda mais do que são hoje em dia. E o caminho leva-nos para isso. Desde aplicações com pontos de, de interesse turístico, uh, móveis, para colocar os móveis dentro da sala, acho que a IKEA, sem ninguém tem uma aplicação dessas, em que nós podemos pôr o nosso móvel dentro da sala de sentir, só para verificar se fica bem é se não fica. Ou se perguntamos à nossa mulher, ou, ou, ou, filha, é a nós nós, ao filha, vamos lá, assistir de acordo aqui com os nossos parâmetros, nós homens não estamos muito virados para aí. Que é, é aí. que tem mais a inteligência, não é? <risos> inteligência emocional. E emocional, é, que não é artificial, <risos> exatamente. <risos> <risos> Depois, a parte de inteligência artificial é um grande desafio e eu vou começar pelo princípio. Só vamos ter uma inteligência artificial que funcione dentro das empresas se os dados que tiverem capturados estiverem corretos. Ora, aí está. Bem. Ora, e, eu, hum. e este... Esse é um é muito... ponto importante. E nós ainda não Isso. estamos aí, não é? Pronto, é porque as imp... É assim. Há empresas que nunca vão ter dados suficientes para fazer inteligência artificial. São então, menos dados próprios. Porque são tão pequenas que não geram dados em quantidade suficiente para aplicar machine learning, etc. Outras empresas que querem aplicar inteligência artificial, como já há ferramentas, por exemplo, Google Analytics, já tem alguma componente de inteligência artificial embutida no sistema. Mas é claro, se nós estivermos a capturar mal a informação, como eu já tenho visto em muitos casos, e não, e, e não são menos, são vez há mais, desde e-commerce a outros tipos de, de, de projetos, em que os dados são mal capturados e logo as informações que tomamos decisão são erradas. Se nós transformarmos isto e passarmos para o próximo passo a seguir, que é colocar a inteligência artificial sobre os dados, não vamos ter dados coerentes e informações que possamos tomar com alguma segurança. E a inteligência artificial vai-nos dizer hum, RFM. <risos> vão dizer, ok, não tenho dados para te dar porque isto é um bocadinho incoerente, este modelo. Portanto, eu acho que aí, a parte dos, dos cientistas de dados e os gestores vão ter que pensar, antes de chegar, qual é o caminho, é um artigo que eu estou a escrever, qual é o caminho que eu tenho que fazer para chegar à inteligência artificial. Porque não é só chegar à inteligência artificial e agora eu estou neste ponto de desenvolvimento. Eu já estou na inteligência artificial, mas para lá chegar é preciso fazer alguns passos, alguns caminhos, como, por exemplo, eu dei aqui um exemplo capturar bem os dados. E ter os dados uh, com um determinado propósito. Uh, porque o Big Data é interessante, nós temos Big Data, mas saber porque é que estamos a guardar. E agora temos também o regulamento de proteção de dados também que deve se ter em conta, por causa da inteligência artificial, e não só ainda e da privacidade dos dados, vai ser muito importante saber capturar os dados. E é isso, é um desafio que se coloca à área analítica, que é a onde estou, que é saber capturar bons dados depois tomarem bem as decisões. E que dados é como capturar. Exatamente. Exatamente. Uh, tu focaste agora um ponto de extrema importância, Jorge, que tem a ver com, com os dados. Porque essencialmente nós podemos tomar boas decisões se tivermos eh, dados que nos permitam eh, tomar essas tomar essas decisões e a inteligência artificial aqui tem tem um, tem um papel preponderante uh, e nós podemos utilizar os dados que estão ao, ao nosso dispor que existem mas que também é necessário perceber quais é que são esses dados importantes a analisar, não são todos, e alguns são mais prioritários que outros, uhum. e com base nesses dados, nessa análise, e o analytics, claro, é, é, é fundamental, tomar decisões, seja decisões estratégicas nas organizações, e, e hoje em dia quase tudo se pode medir, não é? então no digital uh, tudo, tudo se pode medir, e, Mas, e até para desculpa. nós nos focarmos... Desculpa, estou a te interromper. Não se pode medir, mas tem que ser preparado para medir. E Exatamente. O problema é que, tenho aqui um projeto Chamo na mão e agora quero medir isto. E depois, oi? Devíamos começar com princípio. Que objetivos é que eu devo ter para este projeto? Seja ele dado a palavra lítico ou não. Eu, como gestor, eu quero saber, quando um diviso x, qual é que é o resultado que tenho no fim desse processo? Ou o que é que eu posso aprender com esse processo? Como gestor, uh, é isso que eu procuro. Mas, desculpa, portanto, estava a ficar Ainda bem que, que acrescentaste esse ponto, porque hum. há todo um setor que é necessário preparar, todo um ambiente um, e, e é necessário perceber uh, por, onde é que se deve, por onde é que se deve começar nas, nas organizações. Mas eu ia só dizer que a questão dos dados, tanto é, tanto, tanto é importante para tomarmos decisões mais estratégicas numa organização, mas como também uh, para pequenas tarefas, ou seja, uh, onde é que nós devemos focar a nossa atenção e o nosso tempo. Uh, porque hoje em dia, com tantas aplicações, com tantas coisas a acontecer ao mesmo tempo, temos que perceber qual é que é o nosso foco. Uh, e os dados uh, podem, podem ajudar-nos ajudar nisso. Uhum. Olha tem aqui um comentário muito, muito relevante. Uh, gostei, da, da, da forma pragmática. Ricardo Violante. Uh, estou a ouvir agora. Sim. Ele diz, dados recentes referem que apenas 37% das empresas nacionais têm presença digital. Concordam que a nível de consultoria digital as empresas ainda há muito a fazer? Desde agora que só queria uhum. deixar aqui um comentário, é curioso. Eu estive uhum. há uma semana ou duas num evento, até foi do Yapmei, que fizeram um estudo em, em Portugal sobre como estão as empresas no digital. E os dados são, revelam que ainda há muito muito para fazer, no básico, não é na transformação digital, mas uma presença digital modesta. Sites, é. redes sociais, hum. uma presença de nas redes sociais, comunicar em vida, etc. Portanto, ainda há muito a fazer. E achei curioso que os dados, apesar de não serem animadores, o inquérito foi feito por e-mail. Portanto, precisam de ajuda, nem se deram, okay. responder. <risos> e se calhar nem leem e-mails, algumas delas, ou, ou, ou não ligam nada ou não responder ao inquérito portanto, o Ricardo tem total, total razão, claro que isto é, é, como, é como o planeta, não é? há países em diferentes estados evolutivos enquanto outros falam em carros que voam, outros nem, nem carros têm, nem sapatos têm e portanto, há realidades muito diferentes e nas empresas também, é assim, há aquelas que ainda sequer estão no digital e daqui por cinco anos, se calhar, já não existe não sei o que é que vocês querem dizer sobre isto ah, eu diria que uh, o que tu falas é, é, é realmente é a realidade que temos no país. Uh, a realidade do país também é feita de, de micros, a maior parte são de empresas. Uh, é a maior parte, não é? É a maior o parte do nosso é empresarial de PMEs. Uh, nosso, os, os nossos governos têm apostado mais na, nas PMEs e nas grandes empresas, portanto, dar mais trabalho a essas empresas. E em termos de subsídios, que eu acho que até não deviam dar subsídios, deviam dar uh, deviam dar benefícios fiscais às empresas que investem. Não nos dá dinheiro para investir, mas dá benefícios fiscais no sentido de elas poderem investir. Porque, porque se houver mesmo uma necessidade, não é preciso incentivos, não é preciso. Se houver mesmo uma necessidade, a empresa, a empresa arranja termos temos um negócio sustentável a partir do que vai conseguir, depois, salvar as exceções, como é lógico, vai conseguir sustentar o seu modelo. Eu diria, que Tendo em conta este, este modelo económico que nós temos, que é um bocadinho a virado mais para dentro, não é virado tão para fora, que, que a, o que obrigou, por exemplo, a, a, todos, a toda a parte hoteleira eh, e turística do nosso país a, evoluir, a falar com mercados muito maduros no digital, em que não é, não é, digamos, não é realizável que não respondam aos e-mails, que não respondam a formulários de contacto que não respondam a determinadas questões das redes sociais porque o próprio mercado, onde elas estão envolvidas e os mercados de, emissões de turistas obrigam, como a inglês, o alemão, etc, obrigam, dada a maturidade dessas pessoas no digital, obriga realmente a ter uma, uma, uma, uma presença efetiva. E aí, pronto, às vezes não é por, digamos, estratégia, mas é por obrigação. Às vezes é por obrigação que as coisas funcionam. Uh, dado que o mercado, se quiser, está mercado, se tem que trabalhar de acordo com o mercado de trabalho, é? E os concorrentes, é? os concorrentes espanhóis, etc. O é? se manter. Este é alguns exemplos, não é? Nacionais que estão a trabalhar bem digital, porque têm realmente uma presença. Temos uma empresa portuguesa que trabalha, que é pequena, que é muito engraçada, não sei se estão a ouvir aqui hoje, que é o Luís Lopes, que tem um grupo em Lisbon, que é uma empresa que dá formação de receitas Aqui em Lisboa, que é muito interessante, portanto, ele comunica com todo o mundo e transmite assim, às vezes, alguns grupos que vêm fazer as sessões de motivação de empresas, a aprender a fazer um pastel de mate, a fazer um bacalhau abraço. É, é interessante, nós temos uma ancião de conteúdos e de potenciais, em termos de potencialidade de conteúdo, que é enorme. E ele tem feito um bom trabalho nessa área, portanto, se vocês virem, é um o que Confirmo, então, confirmo que eu vou acompanhando. É, é realmente uma Twitter. coisa, sim, no Twitter tem muita, muita expressão porque é onde está o mercado, tanto o mercado é americano, que é. o mercado, no, está no Twitter. Os portugueses estão aí para o Twitter, acho eu penso eu. Não é? Mais sim, sim, sim. É. Olha, nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo, <risos> mas eu gostaria de vos dar a palavra a cada um de vocês para deixarem aqui uma ideia final, talvez uma síntese ou, ou, ou dicas finais, vocês têm, têm backgrounds diferentes e por isso certamente tem, tem uh, informação diferente a deixar. Então, eu começaria por dar a palavra primeiro à Vera. Uh, bom, então como, como sinto uh, aquilo que eu posso dizer e que já, que já, hoje, uh, que já hoje abordei aqui nesta sessão, uh, e que é a minha mensagem, uh, digamos, uh, que tem a ver com o facto da transformação digital não se tratar apenas de tecnologia. Mas, mas sim de, de pessoas e da transformação de processos, das próprias organizações, da, da forma de, de nós comunicarmos, de, de trabalharmos e, e não há volta a dar uh, Não podemos voltar atrás. Uh, este é o caminho, o da transformação digital, uh, porque uh, é por aí que, que, temos, de, que temos de ir. E, e, portanto, agora é perceber Quais é que são os passos a dar para quem está a começar e para as empresas que estão a começar agora o seu processo de transformação digital? É necessário perceber por onde é que se deve começar, quais os passos, como integrar a estratégia digital na estratégia da empresa, criar uma cultura digital dentro da, da, da organização. Mas isso tem a ver com a tal mudança de, de mindset e de, de paradigma e da forma de, de atuarmos e de lidarmos com, com os, nossos, os nossos colegas, os colaboradores, uh, os nossos clientes e etc. E portanto tem de haver um, um compromisso de um, quem está na liderança uh, e deve começar efetivamente por, por aí. Depois, também uma outra mensagem tem a ver com integrar, um, integrar e dar formação e, e munir as pessoas de competências digitais porque nem todos temos determinadas habilidades e não há mal nenhum nisso, mas pode-se aprender, não é? A formação continua a ter um papel muito importante e tanto pode ser formação mais formal como a formação informal, de partilhas entre colaboradores. A aprendizagem social hoje em dia tem um papel muito, muito importante e a questão de muito bem são importantes as, as tecnologias as competências mais hard mais mais técnicas mas a importância das soft skills que são também elas bastante bastante importantes eu diria que este é o meu o meu resumo estou resumo Jorge? bem eu acho que eu acho que vou começar pelo início uh, pelo início de definir uh, onde é que realmente tem é um problema onde é que tem é um problema que tem dentro da organização, que pode ser resolvido com o digital. Pode ser por aí, o caminho para aí. Pode ser pela transformação do local de trabalho, por exemplo, do posto de trabalho. Uh, e isso começa a transformar uh, a empresa no ponto mais essencial, que é no ponto das pessoas. Porque as pessoas também precisam de formação, e precisam de acompanhamento, e de, e de uma ferramenta colaborativa. Eu sugiria a todos, uh, Arranjar uma ferramenta produtiva como, por exemplo, o Workplace. Não que eu tenho, não sendo digamos, nada por isso, mas o, o, o Workplace de Facebook é muito semelhante ao Facebook. Portanto, o grau de aprendizagem da parte dos colaboradores que já utilizam o Facebook é zero. Portanto, e a utilização massiva de, de e-mails é grande, portanto, eu sugeria, se calhar, começarem a enviar menos e-mails e começarem a usar ferramentas colaborativas. Este seria, se calhar, o primeiro passo. <risos> Para verem realmente o que é que poderia mudar, porque às vezes o que se passa, e aqui é eles logo dois problemas. Um é aquela validação de, de, por parte de quem está por cima, se valida aquilo, e então metem os chefes tudo em CC. Tudo em CC, CC, CC. Se os chefes tivessem a ver os mails todos, né? porque, entre, entre, entre, os emails por dia não outras multinacionais poderiam fazer nada. Não é? Portanto, isso é uma, uma, uma, uma produtividade escassa. Portanto, se puserem numa rede colaborativa né, o estado dos projetos, Desposam-me enviar 300 e-mails e aqueles e, e pelos emails que requerem validação e deixar os e-mails para aquilo que realmente é importante para a comunicação exterior. Portanto, aí sim, e mesmo assim também há a possibilidade de, de arranjar ferramentas colaborativas. Acho que estava por aí, porque é, é tão simples de começar. Um, e pronto, e fazer uma análise de um acesso, no fundo. Quem está a trabalhar isto, e ao bocado não deu um exemplo, a parte do, do, do nosso, do, da parte do Governo, a parte da justiça está a resolver alguns problemas uh, muito não importantes na é área, área da justiça. Acho uhum. que é um exemplo uh, a acompanhar no futuro e a ter em conta, porque já estão a fazer um trabalho auditório. Uh, e, embora ainda haja algum caminho a percorrer em diferentes áreas, há sempre, é? mas já estão a fazê-lo. O já estar a fazer já é um passo. E, e as empresas, comecem por passos pequenos, analisem. analisem não comecem pelo detalhado, comecem por baixo, comecem pelas pessoas. Bem de formação, a formação é bom porque a pessoa motiva o colaborador, motiva o colaborador a fazer diferente, motiva o colaborador a conseguir ter um grau de produtividade mais, mais elevado e transforma o conhecimento silencioso num verdadeiro asset para a empresa, portanto, num verdadeiro património que a empresa pode, pode ter como, como garantido que geralmente não está escrito em lado nenhum. E este tipo de conhecimento é enorme. É Gostei, gostei dessa. Conhecimento silencioso transformar no ativo é uma... da empresa. É uma base, é uma base, é uma base que eu agora vale estou a, tua, a tua utilizar e que e, e, e, e é fui feliz, feliz na escolha. Sem dúvida. Olha, o tempo passou depressa, portanto, estivemos aqui uma conversa totalmente informal e despretenciosa. Aqui, o objetivo desta conversa foi despertar o interesse, levantar a discussão também e, e, e realmente há a consciência que há muito para fazer, há empresas que estão mais à frente, outras mais atrás, o, o que é certo é que é importante pensar no assunto e avançar, e às vezes em aspectos mais simples e mais básicos que vocês indicaram quero agradecer também quem nos acompanhou em, em direto, interagiu connosco, enriqueceu aqui bastante o nosso debate é essa a ideia, a conversa informal, onde todos podem participar. Jorge Vera, muito obrigado e até uma próxima eu. Obrigado, eu. Obrigado. obrigado, até breve